Bom, eu tô num cenário diferente, dá pra ver? Que eu tô na casa da minha mãe, do meu pai. E eu já acabei de chegar. Por que eu tô fazendo assim? Faz assim. Eu acabei de chegar no trabalho e eu vou fazer doce. Que a gente é meio formiga. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a palha italiana. E eu vou fazer tipo, algumas coisas que eu tenho em casa, porque, né, a vida é assim. E o meu pai, pai. Oi. Dá oi. <risos> o pai me ajudar a filmar, então se tremer a culpa é dele Falou? <risos> então, pra fazer a palha a gente precisa de margarina Leite condensado Pra cada dois negocinhos dessa de bolacha é um leite condensado Eu vou fazer com dois porque a gente gosta mais molhadinho Nescau, não é propaganda, é porque eu só posso com nescau mesmo E um refratário pra depois botar dentro E vamos lá Fogão Botei tudo na panela, agora eu vou fazer, é que nem fazer brigadeiro, é um brigadeiro normal, e enquanto eu vou fazer isso aqui, a mãe, minha mãe vai quebrar as bolachas, porque eu tô com preguiça de quebrar, né mãe? Tá, né? <risos> Não sei. Minha mãe vai quebrar as bolachas pra mim, e quando eu tiver pronto o brigadeiro, eu mostro pra vocês. Agora eu vou, a mãe vai botar no freezer, eu vou, vai ficar uma meia hora, eu acho, nem isso. Só até ele dar uma endurecidinha pra gente poder cortar, porque ele tá bem peguento ainda. E aí eu volto a cortar com vocês. Bom? Muito bom? Muito <risos> Pai, pega aqui, por favor. Se aproveitam da minha lula Fiz um final pra ele. Então, se vocês gostaram dessa receita e vocês fizerem, postem foto lá no Instagram e me marquem. Pode marcar o perfil do Santo Ironia, normal. Ou, ou bota a hashtag Tia Vi na Cozinha, que eu vou curtir as fotos, eu vou olhar todas. E se vocês quiserem mais receitas, que eu faça mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Se vocês querem doce, salgado, whatever eu faço, tá? Prometo. Em breve vai ter novidades no canal, então fiquem fiquem ligadinhos. Um beijo e até o próximo. Tchau. O nosso cachorro Tá pronto, a gente deixou Quanto tempo a gente deixou, mãe? Uma Não, meia hora? É um pouquinho mais, 45 minutos Ó, mais. Esse potinho é pequenininho Então, né Ficou sobrando por cima Pra aquele dia do doce É muito bom Porque é um doce do caramba isso aqui É muito, muito doce deu, A gente usou duas latas e deu, deu Uns 20 pedaços por aí